Paddick or no tramp, eh? no no que eu matar no trevo, você tá ligado que eu chego e tomo de assalto Bagulho é muito louco, hoje cê ganhou, mas hoje vai voltar Tem a folhinha e vai ser tomada do palco, pode ir pra ver, parceiro Bagulho é louco, olha só, cê tá ligado que agora eu falo aqui. Bagulho é muito louco, hoje puta vida não dá E na aldeia vai voltar cheio de hematoma Porque bagulho é louco, eu tenho que falar Eu vou te falar, o bagulho é dessa rinha Hoje cê ganhou parceiro, cê tá na central A casa sua, mas vamos fazer tá folhinha eu não vou trazer a folhinha O que que você tá falando? rimano? falando da aldeia Perdeu na primeira fase Tava até agora ali no canto decorado Oh! Vem nesse vídeo, cê sabe mano Quando encaixa, você fala Caralho, que vai ver essa? ou oh, Cada o que eu faço, mano Você tá errando O bagulho é ter desistência é tipo fulãozinho, caralho, moleque Eu vou chegando, meu mano Que agora aqui que vira fã Com simonezinha, bonezinho as orelhas abaladas Tá parecendo um gnomo Lá do Clash of Clans Clash of Clans meu parceiro, porque essa é a rima, esse é se improvisado. Falou que eu perdi na primeiro, mas você conhece o ditado. Os últimos serão assaltados. Por isso que eu falo pra você. Então abaixa a bola, abaixa o fio amarra. Porque o bagulho é louco. Vem tomar mal, só grilhos. Pra ver se tem um pouco mais de cara. Mano, o ditado não é esse, é os últimos, serão o primeiro. Mas eu tô ditado quem dirá a rima. Você não consegue ir meu mano, cada vez eu vou chegando, vou me dando um homem autoestima. Só que acompanhava o concielo das antigas, tá ligado? Que eu vou chegar no mato desse oito. Com esse bonecido aparecendo com o cielo das antigas. Ai. Tio, tá suave, tá bicoito? Tá suave, tá coito, cê tá ligado que o talento tá que não se faz O bagulho é muito louco, cê tá ligado, cê é igual o Cocielo Que até hoje tá procurando o um pai, porque o bagulho é louco E eu vou falando, cê tá ligado que agora eu chego e me amarro Tavi tá, procurou um pai, só que o Kent abandonou Acho que o Kent foi comprar um cigarro De novo, rima de canto tá decorando Meu mano, tá ligado que agora não ramelo Cada vez eu vou provando com esse mano ah, Eu vou chegando na fita não amarelo Cocielo não tá procurando o pai E eu te explico na parada, agora se assemelhe O pai dele tá infelizmente no cemitério você quer achar hoje? eu te mando junto com ele Vamos é. me junto com ele Você tá ligado que a rima que nós prova Porque o bagulho é louco Você vai botar pro cemitério Eu sou o caveiro e tô cavando sua cova Porque o bagulho é louco Você tá ligado, parceiro Que agora você se fudeu Você se perdeu Porque eu sou o caveiro e tô covando sua cova Esse caixão é seu ah. Ah. Você é caveiro, Você é caveira? Tá é não entendi a sua rima Tá ligado mano que eu vou chegando, vou fazendo arima Agora aumentando a minha estima Antes disse você é caveirinha, não caveirinha Sou eu no trap, tá ligado que eu faço frio. Eu sou caveirinha e você é caveirão Eu passo olho no chão, hoje você não vai subir Lógico que eu sou caveira, você tá ligado Eu passo aqui, agora eu vou mandando a rima e faço tudo que eu posso Lógico que eu sou caveira, meu parceirinho Eu sou rima, sou freestyle, sou magro, até os ossos Deixa ele terminar, deixa ele terminar Tá aqui o beat, deixa ele terminar Deixa ele terminar, oh, termina pai, eu comecei é. Bora, nós já faz o frio do campeão, bora, junto ok, ok, uh, ok, ok três, dois, um, Pode ir pra meu mano, eu tô viver chegando vou fazendo agora, manda na né, improvisação Cada vez que eu faço em cima desse beat, eu provo como esse cara é vacilão. Ele não consegue me enfrentar, por isso que eu te provo que você tá na palma da mão. Você é caveira? Não, eu sou caveira. O inimigo da caverna do dragão. Wow. <risos>